Olá pessoal, olha onde a gente estamos aqui, ó Descemos aqui no barranco Para poder mostrar para você o descarte Mais um ponto de descarte de esgoto Que não está sendo tratado na cidade de Santa Bárbara Aqui na rua da Cachoeira né? A gente teve mais uma denúncia E já fizemos algumas filmagens Olha aí a cor da água Ali os canos Vocês veem aí, ó Os canos soltando o esgoto, né? Tá ali, ó, soltando o esgoto, o esgoto que é para ser tratado e não estão tratando o esgoto, estão cobrando da população 100% de esgoto, mas não estão fazendo o trabalho que é para ser feito e nós estamos aqui para mostrar, para cobrar e também para fazer a documentação e protocolar no Ministério Público e em todos os órgãos competentes na CETESB, né, e de todos os órgãos aí, porque isso aqui tanto é crime ambiental, né, e ainda o maior é que cobra-se da população de Santa Bárbara 100% de esgoto e não temos aí, ó, 100% de esgoto tratado. Então isso é um, um pouco caso com a população e o vereador Isaac não pode se calar, né, sobre essa situação. Nós vamos estar tá cobrando o prefeito, o presidente, né? Que é o diretor do DAE que é o irmão do prefeito Denis Andias, que hoje que tá no DAE quem tava no DAE na gestão passada era o atual hoje prefeito Rafael Peuzevan né? E tá aqui ó uma calamidade, isso aqui é um desrespeito, tanto com a população de Santa Bárbara como também com o meio ambiente nós não podemos se calar porque isso não pode acontecer e o Isaac Motorista Vamos para cima do sistema, vamos quebrar as mentiras que eles têm feito com o tratamento de esgoto da cidade de Santa Bárbara do Oeste.